Sinted Urgues. Atualmente é bibliotecária-chefe da Biblioteca e Bibliotecária da Faculdade de Tecnologia em Saúde. Juntamente com as servidoras Amanda de Abreu Goulart e Doris Andréia Mesquita Borges, Rosane é a responsável pela publicação intitulada Escola de Engenharia, 125 anos construindo conhecimento. Um trabalho de pesquisa da história da instituição e que destaca os setores administrativos. Lançado no dia 2 de dezembro de 2021, o e-book é parte das celebrações dos 125 anos da escola. Rosane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, parabéns por esse belíssimo trabalho realizado com o e-book e com a biblioteca, e obrigada por participar do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariana, e eu queria dizer que é uma honra estar aqui. Falando para o Fala Engenharia, já é um canal muito acessado por nós todos dentro da escola e fora dela. Dizer que agradeço muito essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a biblioteca e esse trabalho. Foi um árduo trabalho, finalmente concluído, publicado entregue para a comunidade agora no início de dezembro. Obrigada. Rosane, a Bibenge é também uma biblioteca centenária, um dos pilares da história da Escola de Engenharia. De que maneira ocorreu a sua fundação, a época, e como a Bibenge acompanhou toda a evolução do ensino, da pesquisa e extensão produzidos pela escola ao longo desses 125 anos? Bom, Mariana, é uma história muito longa. Vou tentar dar uma resumida. Essa biblioteca, em 1897, um ano depois da a criação da escola, havia necessidade de ter algum material de consulta para os alunos que estavam iniciando. Então foi uma coisa assim espontânea, praticamente, porque se angariou livros entre a comunidade da escola. Iniciamos a biblioteca, os bibliotecários da época, com 150, 160 volumes de livros. Isso ficava dentro de uma sala, em duas estantes de madeira, para o acesso aos alunos passar do tempo, com o crescimento, as mudanças que foram ocorrendo dentro da escola, o espaço da biblioteca também foi mudando, foi crescendo. Ela funcionou durante muito tempo ali no Castelinho. Depois, com a construção do prédio que a gente até hoje chama do prédio novo da engenharia, um andar foi designado para biblioteca, não na sua totalidade, na época, e ali então se começou realmente a estruturar a biblioteca. Junto com isso, é claro, já havia daí o sistema de bibliotecas da URGS, a que faz parte disso, e fomos fazendo todo um crescimento visando, principalmente, o foco na produção intelectual dos nossos alunos, dos nossos professores, e essa tradição se mantém. Hoje nós temos toda a produção intelectual, seja dos alunos, enquanto orientando os alguns professores, dos docentes, do pessoal técnico-administrativo, todo esse registro passa pela biblioteca. Então, isso é um material muito rico que nós temos à disposição de toda a comunidade, não só dentro da URGS, mas fora. Visto o Lume, que é o repositório da URGS, onde recebe prêmios internacionais todos os anos, pela sua grandeza. Então, a biblioteca, eu quero dizer que a biblioteca cresce junto com isso. Nós Em nenhum momento ficou estagnar, À medida que a UFRGS cresce, que a escola de engenharia cresce, a nossa biblioteca acompanha. Passamos por reformas no correr desses anos todos e hoje temos uma biblioteca moderna. Claro que sempre falta coisas, sempre tem coisas que fazer. Nós estamos sempre batalhando novos projetos para aumentar aqui, aumentar ali, mas hoje temos uma biblioteca excelente, muito equipada para atender todos os nossos alunos, que devem estar sentindo muita falta daquele espaço agora durante a pandemia. Mas logo estaremos de volta. Isso é inspirador, com certeza. Até eu, que não sou aluna, sinto falta da biblioteca. Rosane, para quem nos ouve e ainda não teve oportunidade de conhecer a biblioteca da escola, por quais serviços a Bibeng é responsável atualmente? Eu acho que o mais importante que o aluno tem que estar ciente, principalmente aqueles que estão entrando agora, né, os calouros, é que a bibliografia dos professores, no momento que o professor, o docente faz a sua emenda para a aula, para a disciplina, ali estão listados os livros essenciais, os livros complementares, tudo isso passa pela biblioteca. Então, nós nos preparamos para poder atender aos alunos. E na biblioteca, o que também que a gente é responsável? todo o empréstimo, consulta de livros, ele vai chegar ali, ele já vai ter seu registro como aluno da URGS, então ele vai estar habilitado para utilizar o nosso serviço. Nós temos vários computadores para o pessoal acessar, passar um tempinho ali estudando, fazendo seus trabalhos. Nós fornecemos também um serviço de capacitação ao aluno, tanto aquele que está entrando, quanto aquele que está no pós-graduação, porque ele tem que preparar seus artigos de uma maneira que possa... Enviar para uma publicação no exterior ou aqui no país mesmo, aqueles de jornais, de journals indexados, totalmente gabaritados, estão contando ponto lá na produção deles. Então, isso tudo nós fazemos uma capacitação, tanto pode ser presencial agora no nosso retorno, como a gente tem todos os canais online. Nós temos capacitações pelo MConf, onde o pessoal agenda com nossos bibliotecários, nossos canais são excelentes lentes de comunicação com, com todos eles podem acessar via WhatsApp, via nossa página, Facebook, Instagram, enfim, nossas redes todas disponíveis. O aluno, então, ele tem uma série de maneiras de entrar em contato conosco e agendar seu atendimento. Então, pode ser, às vezes, por um curso de capacitação com vários usuários ou pode ser o atendimento individual. Nós temos uma excelente equipe de bibliotecários trabalhando diretamente com essa parte do atendimento. Rosane, pegando o gancho dessa questão que tu abordou, além de todos os serviços disponibilizados pelo Bibeng, também mantém vários canais para comunicação com os usuários. Em comemoração aos 125 anos da escola, nós vimos que foi realizado uma série de posts, Instagram e Facebook, trazendo um pouco da história da nossa escola e também da nossa biblioteca. Como foi planejado e realizado esse trabalho? Bom, Mariana, lá no início do ano, a Carla, nossa diretora, fez uma reunião que precisava, então, de algumas ações para a comemoração dos 125 anos e sugeriu que cada setor dissesse como poderia contribuir. Eu, claro, já puxei para a biblioteca essa parte, eu fiz a estrutura da biblioteca, não só a parte técnica. Lembra aquele bibliotecário de antigamente, de fazendo fichinhas e tal? que não existe mais, mas existem os técnicos que cuidam da catalogação, da indexação e tal. Eu já em 2019, quando eu assumi a chefia da biblioteca, o foco da minha gestão eu sempre disse que seria nas tecnologias, nessa interação com o usuário e felizmente tive essa visão, sinto que tenha sido com essa pandemia, claro que ninguém gostaria disso, mas nós já estávamos preparados para esse tipo de atendimento virtual. Eu tenho um setor dentro da biblioteca que é só de comunicação e marketing, então tem pessoas ali, bibliotecários, especializados, trabalhando nessa parte. Então eu disse para a Carla, nós vamos tentar contar um pouco da história da biblioteca junto com a escola, em todas as nossas redes sociais. Vamos trazer aquela parte parte mais humana da história. Então nós descobrimos histórias incríveis. Aquela, uma que me emociona até hoje, é aquela do primeiro livro registrado pela biblioteca, e ele foi doado por um dos fundadores da escola. Aliás, ele foi escrito por um dos fundadores e foi doado por um aluno da primeira turma de engenheiros da escola de engenharia. Então, tu vê que são relíquias que a gente vai encontrando na história e que mostra essa nossa trajetória, essa nossa tradição toda. Agora, com essas novas tecnologias, traz também a inovação, que é o que a gente pegou muito. disse para Carla que eu achava excelente essa ideia que ela teve do 100 mais 20. Sim, porque tu pega os 100 anos de tradição e o grande foco na inovação nesses últimos 25 anos. Foi aí que eu senti que a biblioteca poderia entrar nessa parte. O e-book não foi ideia da biblioteca, foi uma ideia da Carla. Nós, na hora, encampamos isso. Abordando agora essa questão do e-book que nós comentamos no início do episódio e tu ressaltaste agora, foi lançado, então, no dia 2 de dezembro de 2021. O e-book foi lançado como parte das comemorações dos 125 anos da escola. Foi uma iniciativa da professora Carla. Quais foram os principais objetivos dessa publicação? Ela veio para atender, Mariana, uma lacuna que nós sentimos há muito tempo que existia dentro da escola. Nós não tínhamos uma publicação que mostrasse o que é a escola de engenharia. Nós temos, por analisar, a gente tinha várias coisas isoladas. Cada setor, enfim, cada departamento mostrava, lançava, contava o que estava que acontecendo. Sendo até com a ajuda de você pessoal ali do NTT e tudo, mas não existia uma publicação onde eu pudesse pegar uma publicação e ver qual é uh, o laboratório que funciona com a engenharia mecânica, digamos. Nós não tínhamos onde buscar isso. Então, eu vi que esse e-book poderia preencher essa lacuna toda de informação. Por isso que eu sempre falei para o pessoal, não é um e-book que vá atender apenas a comunidade da engenharia. Esse é um e-book que assim que a gente tiver a tradução, que infelizmente não deu tempo de nós mexermos com as traduções agora, antes do lançamento, mas estamos trabalhando nisso ainda, de lançar isso no exterior também. Tu vê que a Escola de Engenharia participa de inúmeros projetos, ela tem acesso, ela se introduz em várias universidades pelo mundo afora. Então eu quero esse book também traduzido em vários idiomas, onde a gente possa apresentar a biblioteca. E até para o nosso pesquisador ter ali um documento uma coisa onde ele possa presentear e possa mostrar o que acontece aqui na nossa escola. Basicamente o que nos faltou foi isso, é reunir as informações num lugar só, que não é uma coisa fácil de acontecer mas conseguimos eu sempre digo, eu falei ali no meu discurso do lançamento que não estava pronto, ele tem muita coisa ainda, é um trabalho que não para por isso também a gente agora estamos com projetos aí em andamento, logo deve sair alguma aprovação dele, para fazer esse e-book com edições anuais, revistas e atualizadas, criadas, porque sempre falta alguma coisa. Com certeza, agora, alguns departamentos vão pegar o e-book e vão ler, vão dizer, ah, mas aqui faltou tal coisa. ou tal coisa não foi citada, Mas é assim que acontece. Nós, se nós fossem esperar reunir tudo, esse e-book não sairia tão cedo do papel. E qual foi a metodologia de trabalho adotada pela equipe? E o maior de todos, os desafios de viabilizar este, tipo? Esse, sem dúvida nenhuma, o maior desafio foi tu conseguir retorno dos setores, porque tu sabe que todo mundo sempre muito atarefado. Ele serviu principalmente como uma experiência. Eu tenho certeza que agora, a segunda edição, nós não vamos sofrer tanto como sofremos para fazer a primeira. A comissão do e-book era uma comissão grande, mas aí tu não consegue gerenciar tantas pessoas, as pessoas têm seus outros afazeres e nós fomos diminuindo essa comissão. E foi aí que a coisa começou a andar. Por quê? Porque nós conseguimos centralizar mais entre o Lano vai cuidar do contato com os professores, o Lano vai cuidar da diagramação e assim nós fomos fazendo. A Doris teve um papel importantíssimo, eu digo sempre a ela, porque ela fazia esse contato com os professores, com os departamentos, com os servidores todos. Eu então, não sei como ela não se perdia naquela quantidade de WhatsApp e de de e-mail para lá e para cá e vinha voltava o e-mail mas será que aqui já chegou essa informação não chegou então como era muita gente a dificuldade foi essa no momento que a gente reduziu ficamos em três trabalhando ficou mais fácil claro de gerenciar e organizar né? mas com certeza tu me perguntaste qual foi o maior desafio foi reunir as informações né? porque de repente tu já estava com um bloco pronto um capítulo para fechar mas aí outro fechava o capítulo e dali a Pouco chegava um professor que não tinha respondido na época e respondeu ali, e tu sei, tu não, não gostaria de deixar aquilo fora, então tu tem que rever toda a diagramação de novo. Então isso foi o mais complicado. Eu sei que todos fizeram o possível né, para nos responder a tempo, mas por um motivo ou outro, às vezes não é possível, não é? Então me dá um consolo muito grande saber que teremos edições anuais para corrigir tudo que for. E há uma pena a tradução, que realmente não foi possível agora. Eu senti muito que eu queria já em dezembro lançar. Para tu ter uma ideia, esse e agora ele já está disponibilizado em repositórios na Europa, ainda só no nosso idioma Então logo a gente tem que resolver isso para estar realmente em outros idiomas. O e-book da Escola de Engenharia já ultrapassou as fronteiras e também já está hospedado no Zenodo. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o Zenodo e qual o objetivo dessa hospedagem? O Zenodo ele é um repositório aberto europeu, onde as publicações que tu quiser que sejam divulgadas, as informações que tu achas importantes, tu pode hospedar lá. No momento que nós fizemos a hospedagem, já está lá o nome da Escola de Engenharia da URCS, ela já recebe um identificador. Os nossos pesquisadores, por exemplo, a professora Carla, como líder do projeto que a gente colocou lá dentro do Zenodo. Qualquer busca que tu quiser no Zenodo, já vai aparecer lá. Né? Usando, digamos, engenharia, já vai aparecer o nosso e-book. Para que, que serve isso? Esse e-book fica disponível lá para qualquer pesquisador que queira ter alguma informação sobre a escola. Os pessoal, alunos de, que estão na Espanha, querem um intercâmbio para cá, eles fazendo a pesquisa, eles já vão conhecer lá a escola de engenharia, né? já vão saber várias coisas. No e-book a gente fala também uma parte um pouquinho sobre intercâmbio, ou sobre aulas de compartilhadas com outras universidades estrangeiras. Então, o Zenodo, ele é basicamente isso, ele é uma fonte de informação confiável, indexada, quer dizer, tudo tem código identificador, extremamente confiável, para trazer a informação para o pesquisador ou para um aluno de qualquer parte do mundo. E Nós colocamos num dia, no outro dia já tinha mais de 80 visualizações e uns 40 downloads do e -book. Então, isso foi uma grande satisfação para nós. Foi excelente. E assim, tem outras bases de dados. E Por exemplo, quando eu falo que eu quero muito a tradução, porque eu tenho um grupo digamos de bibliotecários americanos onde a gente conversa, uma associação americana. Estou ansiosa para lançar lá também o nosso e para divulgar realmente para o mundo todo. Para finalizar, Rosane, você já citou aí essa necessidade de realizar traduções e algumas outras ideias que tens em mente, mas o que a equipe planeja para as futuras ações em relação ao IBU? Por exemplo, uma que eu tenho agora, que eu já comecei a trabalhar nela, é que eu acho que ficou não tão recheado como eu acho a parte do pós-graduação. Eu quero mais detalhes, eu quero pegar cada linha de pesquisa, de todos os pós-graduação da escola, onde eles expliquem. Eu quero uma fala dos pesquisadores nossos dizendo por que que estão trabalhando com aquela linha de pesquisa. Eu quero deixar isso mais recheado, mais claro para todos. Eu acho que nós temos que pegar também toda a parte da extensão. Nós temos projetos lindos de extensão na escola. Então só citamos alguns ali. Tem muito mais para ser citado, para documentar isso, para botar a imagem, né? Porque aí isso que vai ficar para o futuro daqui para frente. Alguém vai procurar, eu penso assim sempre: isso é coisa de bibliotecário. Daqui a 15, 20 anos, alguém vai procurar alguma coisa da história, tá lá, contando, por exemplo, que esse a gente conseguiu colocar no e-book, que a escola trabalhou ativamente no combate ao Covid. Nós criamos coisas para combater o Covid. Então, isso é uma coisa linda e já colocamos lá. Mas nós temos muitos outros projetos que não estão sendo divulgados assim como a gente gostaria. Tão divulgado dentro da comunidade. Mas eu acho que é a hora, são tempos de colocar a escola mais ainda para o mundo. Nós temos que fazer o uso dessa tecnologia toda que nós temos a nosso favor. Mostrar o que a gente faz, não só lá fora, mas aqui também. Eu acho que a nossa comunidade tem que conhecer mais a nossa unidade, a nossa comunidade. Escola de Engenharia, que a gente fala, né, ela é centenária, e ao mesmo tempo ela é inovadora. Ela está sempre construindo conhecimento. E isso tem que ser divulgado sempre, né? tem que estar sempre na divulgação. Rosane Beatriz Alegretti Borges, muitíssimo obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns por esse relevante trabalho pelo lançamento do e-book. A Bibeng é um dos pilares da história da Escola de Engenharia, levando informação de qualidade a toda a nossa comunidade. Todos nós temos muito, muito carinho e orgulho de tudo que é feito pela Bibeng. Parabéns a toda a equipe da biblioteca e parabéns à equipe responsável pelo e-book. Muito obrigada. Obrigada, Maria obrigada a vocês e novamente quero fazer um grande agradecimento aqui à professora Carla, que nos deu essa oportunidade à Dóris, que fez todo esse contato né, com os professores e servidores e à Amanda Goulart que é bibliotecária lá na nossa biblioteca que fez toda a parte da diagramação e do design e estaremos aí em frente agora em 2022, trabalhando mais ativamente ainda muito obrigada Mariana a gente que agradece